É chan potato? É yeah, chan potato. Uhum. Gorda! Vai! Que susto! Fica refletindo, que que pensando, uma conta. Fica. Que conta, mané conta, que que é? Me diz uma coisa. oito. bom dia, que é Volta! Adam Tô Oi, meus queridos, queridas e queridos! Vocês estão bem, gente? No vídeo de hoje, Ai, vamos não, não. fazer ah. um Poteito Challenge! <risos> Mais conhecido como Desafio, desafio da, da... <risos> desafio, Vi? Cara, também. Super admirou Loreira. Loreira. Ah. Então e aí a gente viu a gente som muito engraçado, manciao uma batata, gente. É. <risos> E a gente vai fazer isso oh, hoje. Sério, cara, é muita palhaçada, mano. Não, brincadeira. Vamos né? mostrar que até uma batata pode ser linda, meu. Missão do dia. Até uma batata é bonita. Vocês vêm aqui no vídeo, né? Que a gente tá duas horrorosas. E quando tá Drag Night, Cara, A melhor prova disso realmente é um Drag Night. É duas gorduchas barbuda. Que vira E transforma fechinha. em duas gorduchas barbuda bem maquiadas. É. <risos> Olha sua batata. Tem quatro meninas. Aqui aqui pra você brincar eu já tinha visto uma que eu gostei. Que é eu quero fazer essa aqui, ó. Já tem o rostinho, um formatinho assim, ó. Sabe um coraçãozinho, assim, ET, minha etzinha? Vai ser essa, minha batata, ó. E eu batata. Tipo, tá, então. Eu tô em dúvida se eu faço essa compridora. <risos> essa mocinha compridora. Ou se eu faço essas que tem mais. Essa aqui tem mais um formatinho de rosto, né? Vamos fazer essa compridora aqui, ó. fazer o um Mr. Batata. Vamos começar. <risos> vamos fazer o antes depois delas? Já tá aqui o antes. Ó, então vamos ver o aqui. antes. Esse é o antes. Batatas chegaram aqui no nosso salão, elas chegaram assim. <risos> nada feminino, sem, sem cara, pele. Sem cara, sem, sem nada. Sem cara nenhuma. Vi, tela, tela. Tá! fazer conta. Agora eu vou começar com a base, já. Eu vou usar a mesma base da tua, da minha cara. Eu também vou fazer igual a minha. fazer <risos> igual a minha atrás. Talvez não fique tão... talvez. Oitava fica... batatona! Oitava batatona. <risos> e essa aqui é batata desgrava. Já dá o nome boneca. A batata de <risos> não, <meu> <risos> a dele virou Barbie, já. Morenona. Né? Tá morenona. Mulherão, mulherão, batata. Mulherão, batata. Ó, fiz bem essa base de ultra cobertura da Ruby oh. Rose, que é a máxima cobertura. Olha a minha pele. Não, olha se isso não é uma pele de batata, gente. Deixa eu ver. <risos> a dela ficou incrível. Com a pele. Agora tem que deixar secar aqui essa primeira camada de pele. Então você lá no pó. É, porque a minha eu fiz fazer. Miami. Iluminação inteira com esse olho. Que cor de olho? E eu não sei. Será que você é meio hollywoodiana, sabe? Eu vou fazer a minha inspiração no clipe da Madonna. Hollywood. Ah, verde limão, não. Ela é o que ela quis ser. Vou fazer o bacon na batata. Já vou deixando bem mate. Minha sai disso, ó. Virou <risos> corujão. Vou botar uma cigana aqui, já. Ó. Eu entendi Você já foi, pelo menos, ó. fazer o um milagre da maquiagem. Ah, é. Lá que dá maquilagem no batata, uhum. aham. Tá me muito o Ai, que maravilha. segredo é esfumar, gente. É isso, Michael Jackson, podre. Tá tadinha. agora é isso, Michael Jackson, gente, a é minha, tadinha. Gente, quem que teve essa ideia de ir Colorelai, Fox? o que, que é isso, gente. <risos> Como assim, Lorelay? Olha isso, mano. De onde a senhora tirou essa ideia? Meu nariz parece uma tromba de elefante, assim. Nossa, que escuro isso. Deixa eu ver. Nossa, achei que era vermelho. Ah, tipo Não pensa que é tua pele, Bi. Essas é, coisas, não. não é é imprime bem. diferente. Opa. Eu vou ter que ir direto com o batom. E pincel é mesmo, não vai ter comprar de boca, não. Ai, com a uma boca, melhor. É, porque com a boca você consegue ver o que aconteceu, aí, né? Gente, sério. Não tá doido? É? Sim, meu Deus. <risos> ah, falar que morrou por minha causa agora. Sei. Se fosse uma cliente, ela tá muito irritada comigo já. É uma cliente. <risos> Cara, se dependesse dessa maquiagem pro meu currículo, estaria tá assim... O nariz da minha demais, feio. Mas eu vou tentar melhorar um pouquinho. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Olha o bocão! Olha o bocão! Olha o bocão dela! Gente. 150 mil vezes na caminha. A higiene já coisa boa na boca da cliente. <risos> a, os pisão já lavam assim, aqui, tá <risos> E é isso, filha, pai. O que você usou desse branquinho? Hum? é White? Mas... Eu não tô conseguindo entender esse nariz. Virei até onde Sério, parece uma... É um outro órgão. Nossa, é um Eu bico. criei é um órgão. nariz. um bico, não é, é um bico né? Ela tá fazendo criei... uma loucura. tava fazendo um passarinho. Eu criei entre um bico e um nariz. Um novo órgão. Quem quiser tá aqui. Quem quiser tá aqui. aqui. Tudo, né? Mas tá difícil de achar esse, assim, esse formato. A marca da minha mulher é uma marca assim... É Todra... Trodra. Trodra. Trabalhada na quebração, tá entendendo? Ela virou assim, uma legítima Kardashian. Olha isso é demais. <risos> você tá vendo, você não, tá divine, frio. virou drag. Ah, ah, drag, 100% drag. Espero que ela não tá vindo esse nariz pra cá. <risos> não tá vindo esse nariz pra cá. Ai, Jesus. Eu vou colocar uma highlight aqui embaixo do olho já. Mas será que já faço cega? <risos> Ai, meu amigo! Nada, <risos> desde que a gente não gosta, minha. Gente, você tem razão, só tá gostando, vai ficar assim. Nada, né, minha? Drag, não. Imagina, Eu tô passando branco aqui, no defeito dela, pra ver se é um highlight. <risos> cara, imagina só, se Deus fala assim, ó, a tua drag vai aparecer com essa cara agora. Ó, oh, empinei o nariz, hein, empinei esse nariz, oh, hein. Virou, virou. Tem que ter ah, ah, dar um ai. clarinho embaixo do queixo aqui, que é bom sempre, né. que a minha cliente, ela bem sequinha. Ela vai pra uma festa eu tenho uma festa de 15 anos. Você quer batata, meu amor. <risos> esse material é pra você. Esse tutorial. É Pra você que é batata… Pra você que é mandioca, <risos> vocês mandiocas também podem usufruir. Ai, adorei. Você que é batata, quer... mandioquinha, batata manjoquinha. doce. Tá, tá aqui, tá? Tem um negócio com Pronto, com banhinha, só. Batacara. E você é minha batata, pai. Você é minha cliente aqui. Sabe? <risos> uh, adoro Moni Monique. adoro a Monique. <risos> Não tá <saca dela. risos> <risos> <risos> Monique Rádio. Amo Monique Rádio. O olho. O olho. Estou parecendo um ET a minha. Entrando é. <risos> em contato com a terra. Certinho! <risos> Eu né? certinho! O zóio branco! <risos> certinho, esse branco. Não vai tenho bom, vou colocar o que nesse cante agora? Ah, caguei, a minha é um de amarelo. Eu vou pôr um amarelão o <risos> É uma merda a minha data, real, oficial. Mesmo, não faz isso essa cliente. Tá, de <risos> tá, tá. coitada. É Foi uma festa hoje, tá fodida. Não desiste da cliente, Vi, força. A minha é. vai pra uma festa no espaço. É igual o cara de drag. Você vai colocando as coisas. Ai, peguei o um cor errado. Você vai colocando as coisas, no final vai ficando meio. <risos> meio, meio bom e eu ruim. É? <risos> ah! É a parte boa. <risos> Por que, que você fez os buracos no nariz dela? Não <risos> De um tire cada nariz. Nada demais a minha. Tava tão legal antes no começo. Ficou péssimo agora. <risos> ah! Ah, sério mesmo? Ah, você tá me zoando, bichão. Como é que eu não sabia que você tá no remediador? Calma, volta. Volta pra onde? Nossa, inveja. Isso é inveja pura, só pode ser. Cagou com a minha batata que ah, tava perfeita. Isso acabou com a maquiagem da minha batata. Ai, <risos> eu, eu não vou apresentar a minha. Eu não vou apresentar a minha. Vai. Não vou apresentar a minha! Eu não vou apresentar a minha batata, já pode contar aí. Vai, tem… Ass... Assume sua batata, galera. Assume seu B.O. Oh. Ó, oh, você, batata… Não <risos> Não use delineador líquido, não funciona. Aqui eu já puxo um contorno, já deixa o rosto da batata bem, bem, bem Não Vai. Não sei o que eu faço. Vou colocar um cilhão. É, um cilhão. Fala, fala tudo. Cilhão é uma então... tudo, querida. Amarra a maquiagem. Amarra tudo, né? Ainda mais assim, se tiver que amarrar mesmo, porque tá difícil. Principalmente se. Amarrar se amarrar mesmo. Principalmente se tiver necessidade Aí, de amarrar. Você vai conseguir e... um conseguir, amor. Porque... <risos> <risos> né? Amarrar assim vai. Dá um nó e vai. Vai correndo embora com essa cara aqui que eu tô fazendo agora, amor. Quer ver? Nossa, vai, sim, vai. Vai. Vai. Vai. Tava bom, começou a ficar bem uhum. agora. Também assim, ó. Em relação à maquiagem de batata, uma coisa que eu aprendi também é o seguinte: faz e pronto. É, Se ficar fica remexendo, tá fica tão ruim. Como que tá lixando a cara da batata? É, tá ficando lustrada. Não tá tirando a base, né? Não. A gente mete com uma batata, mano. A gente <risos> mete com uma técnica de maquiagem de batata, só que eu vim de onde? Longe. longe data. Oi, querido. Oi, oi. É dela, É, é. a cliente pediu isso. Ela vai numa festinha de 15 numa fiacorasinha. Ela sí tinha pra enferminar oh, a garota oh, só pelinha. Garotinha, garotinha natural. Garotinha, sabe? Sentir. Sentiu, Senti. né? Senti. E tá ficando, né? É. tá ficando. Tá ficando. Então, agora ela pediu um cílio bem discreto, tá? Vamos lá. <risos> a minha ficou muito enjoada com esse cílio. Ficou bom o filho dela, ficou bom, ficou bom, ficou bom. Tô pronta! Pronto, eu vou arrumar essa bagunça e já vou estar com as pontas. Olha o meu, ficou bonitinha. Gente, vocês querem ver o que, que virou? Não, por favor, não. Eu não vou mostrar a minha. Vai mostrar agora. Gente, qual que é o nome da sua? Tem nome já? Vamos apresentar pelo nome já. Não, menos assim, a minha cliente... Ela queria uma maquiagem bem discretinha. Ah, e um cabelo, principalmente um cabelo que discreta. discreto, que parecesse que ela fez sozinha. Entendi. E a maquiagem também, a sabe? De casa, foi de casa, de casa não foi de casa. A minha, <risos> gente, a minha tá indo pra boate, definitivamente. Porque ela é a pessoa do boate. A <risos> gente não é boate. Boate, Mas... boate. Vamos ver o meu… Bom, eu prefiro que vocês falem o nome. Escrevam nos comentários. Com vocês. Essa é a Zion. Gente, deixa eu pelo amor de Deus. Ai, maravilha. Toma, parece a Monique. Monique, Monique's heart. Deixa eu ver a tua, olha A minha tá toda vermelha. ele não ri de minha. Que? a Isa, tá muito bonita gente é. sério olha o que é a minha cliente o que virou essa pessoa Eu mano com... <risos> a minha tá com benção gente mas ó a tua maquiagem tá bem definida tá no outro tá bem desenhadinha tua a minha tá horrível gente tá muito feio muito, muito feio. engraçado isso ó muito, feio, muito engraçado palhaçada total Coitado dessas batatas, que vão assim, ser fritas com essa cara horrorosa! Ah, <risos> gente! <risos> ah, que gente… E esse é o um vídeo de hoje, gente. Gente, acabar o vídeo com essas duas maquiagens maravilhosas! Que não. não tá na nossa cara pela primeira vez, não é na nossa própria cara, gente. Olha essas fofinhas! <risos> então foi isso, galera. E como todo vídeo… Se inscreve no canal, ah, bom, bom. favorita a gente, aperta a notificação. Não diz a Enza, nenhum conversa, nenhum. nenhum. Ai, ah, <risos> gente, não esquece do nosso soquinho. é ah, verdade, soquinho da Enza. Soquinho do like, se vocês querem ver a gente nas nossas redes pessoais. Tem aqui, ó, Maciel <risos> Otávio, Enzo Cunha. Tem as redes sociais do canal também. As canal Azul, tá? No Facebook, no Instagram aqui. Demorou, né, galera? Nos vemos um no próximo beijo. vídeo. Um beijo, muito obrigado por ter visto o vídeo. Mua. Tchau. Se inscreve no canal.